Salve, salve rapaziada, beleza? Vamos ao banho aqui. É, vim trazer aí outro teste aí do GTA V no SSD. Com um o processador i5-2400. 12GB RAM e a Intel HD Graphics 2000. Que é a placa integrada que tem no 5 né? É... Eu fiz o teste também do GTA V no... No mesmo processador, com a mesma placa de vídeo, só que com um HD e 6GB. Lá ficava entre 10 e 15FPS, e com SSD ficou entre 13 e 11. Tipo assim, não deu pra entender: ficava FPS um pouco, ficou um pouquinho menos jogável. Só que porém, é, tipo, não engasgava tanto como engasgava no HD. Eu caí um pouco FPS Porém, não dava tanta engasgada como dava no HD Isso aí foi um ponto positivo, pelo menos eu acho né? Só que como não tem placa de vídeo Aí fica impossível rodar esse jogo acima de 12 FPS é... Acho que basicamente é isso o vídeo Porque não tem muito o que gravar né Recentemente eu fiz um vídeo aí Tirando uma dúvida e ssd dá mais fps ou não e o vídeo tá aí na descrição ou no comentário fixado ou nos cards ou se você quiser entrar no canal e pesquisa aí é... tem vários vídeos aí pra vocês assistirem e é isso aí ó, até testei aí, testando com a bazuca aí fudindo tudo e o FPS ficava basicamente 13 e 12. Nem engasgava tanto como engasgava no HD. Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês. É isso aí. Falou!